Salve, salve, meus amigos do Rio Mafra Mix. Hoje, olha quem vem tomar um café comigo. Ex-vereador, já foi lá na prefeitura. Como é que é teu cargo que você tinha lá na prefeitura? Fui procurador-geral do procurador -geral município. Procurador-geral do município. É o advogado do Rio Mafra Mix, É o um fera, nada. Seja bem-vindo ao nosso 2 de prosa. E a gente vai conversar de tudo um pouquinho hoje, Sim. nesse bate-papo aqui. Você que é um advogado grande influência na cidade, Obrigado. no meio político você também domina essa arte que é uma arte para poucos, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Eu que okay, fico muito satisfeito em poder estar aqui com vocês hoje, com, com o público do Rio Marcopa Mix, que é, é enorme, e agradeço o convite. É um prazer muito grande para mim estar aqui nesse dia com vocês aqui. Lander, nós estamos com... temos uma faculdade de Direito na cidade, temos outras à distância, é na cidade também muitas faculdades e muita gente boa se formando em direito. Por que, que as pessoas procuram advocacia? Eu acho que na verdade não é estritamente a advocacia, né? Dois, na verdade as pessoas procuram a faculdade de direito pelo leque que ela abre as possibilidades que ela que ela apresenta para quem cursa direito. Você vê que nós advogados que somos um pouco mais mais antigos tivemos que mudar nosso modo de advogar, né? Tivemos que buscar mais as redes sociais, tivemos que nos adaptar às, aos novos tempos. Então, é, eu acho que é muito válido realmente ter a, essa essa pluralidade de universidades, esse número maior de possibilidade para as pessoas buscarem a qualificação profissional. Né? E todos nós temos que ter é, direito à luz do sol, né? Todos temos que buscar nossos, nossos sonhos e nossos objetivos. Então, eu acho muito válido. E, e o direito, ele abre realmente essa... É, grande possibilidade do concurso público, da advocacia em si, das assessorias, enfim, tem uma, uma gama muito grande de possibilidades para o pro profissional do direito, não só a advocacia em si, né? Então, acho que esse é o motivo das pessoas buscarem o um direito. Que, e também pelo fato de que você é, tem conhecimento dos seus direitos a partir do, do momento que você cursa a faculdade de direito. Isso é muito importante, né? Então, eu acho válido nesse, nesse aspecto. É a faculdade, né? Quando se observa o advogado ou né, o bacharel em Direito, ele tem acesso a informações muito privilegiadas, né? Que um cidadão, digamos, comum não teria por falta de conhecimento. Sim, né? é, é, sem dúvida. É, é, a partir do momento que você tem dentro da sala de aula, é, você, você, é, você aprende que você tem o direito, você se torna um cidadão né, mais, mais ativo, mais esclarecido é por isso que eu acho interessante as pessoas terem o mínimo acesso a essas informações. Né? Então, eu acho que realmente a Faculdade de Direito atrai também por esse motivo. Né? Qual que é o principal problema hoje que leva as pessoas para um tribunal, para uma mesa de conciliação, para uma sessão jurídica na nossa região? O que, que mais... qual que são os problemas principais? Na realidade, nós temos muito problema... Uh, de consumo, né? a gente vê que as pessoas têm bastante problemas com relações de consumo, é, negativação de nome indevidamente em órgãos de restrição de crédito, tem bastante nesse, nesse nível. Problemas de família, a gente vê bastante, né, tem a causa de família. É, direito previdenciário está bastante, bastante é, tá valioso hoje em dia, muitas pessoas que buscam seus direitos porque houve essa reforma da Previdência, as pessoas querem saber o que pode e o que não pode. A Justiça do Trabalho está movimentando novamente mas na, na forma como era antigamente. Depois da reforma teve uma, uma certa é, dúvida em relação a como funcionaria. Hoje está voltando à sua normalidade. Eu acho que mais ou menos nessa linha e o que nós temos na nossa região. Né? E na, no campo político? Hoje nós estamos vivendo um período bem atípico do que já vivemos anteriormente. né uhum. é, Acho que ela começou já na gestão anterior do... Do nosso amigo Wellington Em que ele veio, ele conseguiu conciliar Porque nós chegamos a ter dias E ter três prefeitos no mesmo dia hum, né? Hum. Ah, e aí já vem uma conciliação Essa gestão, é, última gestão Ela tem um perfil, tem lá uma posição Mas a grande maioria é composta na situação Como que você está vendo essa questão política A gestão do prefeito Mas, da Câmara Você que já esteve lá dentro e olhando de fora Agora o que, que você pode ver quem está acertando, quem está errando. Eu vejo um, um governo um governo no caminho, né, A gente, aparentemente, assim, como a gente acaba ficando de fora, é, analisando como cidadão, não como, como um agente político, você analisa com mais tranquilidade, né? E a gente vê que é, o esforço que é feito pelo prefeito realmente parece que está surtindo é, a, a, o efeito né, é, que ele está que buscando. A gente sabe que hoje você administrar o município é uma tarefa bastante árdua, ele sabe que os recursos que são destinados aos municípios são bastante restritos. Né? A distribuição daquilo que, se, que o município recebe é porque centraliza na União e a União, a União disponibiliza depois é, para os municípios. Então é, é difícil você fazer a, a, a contabilidade ali para a coisa funcionar. Vejo, vejo o prefeito com bastante vontade, com bastante empenho o apoio da câmara que é importante né sempre muito importante ter o apoio do legislativo e acredito que ele tenha que, que ele faça um né? continue fazendo um mandato aí responsável com, com bastante vontade de acertar né e, e uma coisa da política que ela os cenários mudam a todo instante né Sim. então final do ano nós tínhamos ali é, o prefeito é, fazendo soltando foguetes porque os projetos dele haviam sido aprovado uhum. né o governador Moisés fazendo pics a todo momento ali, aí virou o ano, virou o governo e parece que o governador disse assim, não, isso que foi aprovado já não está mais aprovado e talvez muda tudo o cenário, já não vem essa verba. E aí o cara que está com tanto projeto já aprovado, de repente, diz que já não vai mais ter essa verba. Como que é para o político essa, esse, esse trabalhão? É, esse é o problema das alianças, né? Você vê que, que muitas vezes você tem a, a, o alinhamento, a afinidade com determinado é, político, determinado governador, enfim, e você acaba tendo que ceder alguma pressão e abrir mão de, de alguma situação que você já tenha planejado. É, eu lembro quando eu era vereador, eu tive, tive teve uma oportunidade, talvez seja a, a que mais me trouxe satisfação na época, é, que era o nosso alinhamento com secretário regional, que né, nós tínhamos ali amizade com o Eliton na época, que era, um, que era um secretário regional, e com o deputado Darcy de Matos. E nós ficamos sabendo através de um funcionário da, da PAI que havia um problema lá com a cobertura de uma das, de uma das, das partes lá onde era o refeitório, que tinha dado, daval havia caído. E, foi uma ação que acabou que a gente não, não apareceu tanto o nosso nome, mas que a gente conseguiu uma, uma emenda parlamentar com o deputado Darcy e conseguimos a verba para fazer essa, essa ala ali da, da PAI É uma coisa que traz satisfação, é uma coisa que você, às vezes, não, não tem é, tanta notoriedade, mas você fica satisfeito de poder fazer. Né? Então, o alinhamento político ali funcionou. Né? O secretário-geral nos ajudou, o deputado nos ajudou, nós conseguimos a verba para conseguir reformar a aula E é isso que, às vezes, é, é, acontece na política, quando aquele candidato ou aquele é, gestor que não está em alinhamento com o outro acaba não tendo é, tanto benefício em função disso. Uhum. Né? Mas eu acho que a política é uma coisa que faz parte do dia a dia da gente, né, Douglas? A gente tem, é, como um amigo meu falava, que um amigo meu já é falecido, ele disse que quando você se candidata e você coloca o teu nome à disposição e você é eleito, é para você devolver um pouco para o município daquilo que o município fez por você. E eu acho que esse raciocínio é correto. né? Você. Poxa, a gente. Mafra nos dá tanto, né? É daqui que a gente é nosso sustento, é aqui que a gente cria a nossa família. Então, a gente poder participar da política e poder devolver um pouquinho, é, fazer um esforço para que as coisas funcionem melhor quando você é agente público, eu acho que é, é aquilo que a gente busca, né? Devolver para a Mafra um pouquinho daquilo que a, gente, que a gente recebe dela. Você não acha é, que às vezes. O político, ele virou. O ataque que se faz à classe política é quase que desumano. né? Primeiro, que quando você se candidata, e, e quer não querer uma vaga de emprego, você tem que colocar o seu patrimônio, o que, que você Sim. tem, nome, CPF. Né? A família também fica exposta, de certa forma. E no dia a dia. Né? E assim, as pessoas acho que não entenderam qual que é a função do vereador, né? a pessoa daqui quer que o vereador vai arrumar a rua. É, é, basta assistir uma sessão da câmara você fica absurdo né o vereador ó, lá pedindo lombada melhoria de rua que é coisa de atribuição do executivo é, e o lixamento público também né é vereador qualquer coisa que faça é porque quer voto você já teve já sentiu isso na pele como que é essa é, isso é, isso, é, isso acontece né, com frequência porque muitas pessoas não entendem as funções né, é, confundem a, a função do legislativo com o do, do executivo e, e, e, e, efetivamente, o Legislativo não, não executa, né uhum. é, não tem poder de execução, é, não consegue nem fazer uma emenda, uma emenda parlamentar, porque aqui a legislação não permite a nível do município. Né? É, você tem que estar preparado, tem que estar com a cabeça boa, tem que saber que você está lá, que vai sofrer esses ataques ou essas, essas críticas, né? digamos assim, e, e tem que saber que o trabalho, independente de qualquer coisa, é aquilo que você acredita. Né? É, Acho que a população tem o direito, a partir do momento que votou, logicamente, sem, sem agressões, né? que isso nada, nada justifica uma agressão, seja de que nível for, mas eu acho que as pessoas têm o direito de cobrar. Só que tem que entender também o limite do, da, atuação da atuação de cada, de cada poder. Né? É, é, tem momentos que realmente a pessoa tem que, tem que ter um pouco de, de sangue de barata, como dizem, né? Tem que segurar, porque realmente é, tem pessoas que não têm é, nível de.. de ataque, ataca por atacar, independente do que seja. Mas eu acho que a, a, quem chega lá acaba tendo cabeça boa. Eu vejo que os vereadores no momento estão bastante tranquilos, né? Sim. Apesar que sempre tem tempos polêmicos que vão à Câmara né? Mas eu acho que é.. que o, o, a população sabe o que faz, elege as pessoas que têm condições, né? E espero que faça todos um bom trabalho. Sei que é difícil, mas.. Tem, é é um difícil, mas. Olá, deixa eu fazer uma pergunta um pouco tanto quanto pessoal, aí você responde se você quer. É, hoje, a tua filha trabalha com você lá no, no, no, no escritório contigo, Sim. né? Uhum. E sempre que você fala da Ana Luísa, você fala papai coruja, né? Você Sim, é... sem dúvida. E ela é uma menina, eu já tive o prazer de conversar algumas outras vezes com ela, ela é muito decidida, ela é pulso firme, ela sabe o que quer, né? Uhum. Como é essa relação de pai e filha? É bastante interessante, é uma... Claro, é... É um orgulho enorme você poder ter né, a sua filha trabalhando com você, no, no, seguindo a sua profissão, no, é, se espelhando naquilo que você fez, né? Então para mim é uma satisfação muito grande. Claro que às vezes sai faísca, né? Porque realmente ela, ela, ela tem uma personalidade forte. forte, ela é uma pessoa decidida. Puxou mundo. a mãe? Puxou a mãe. <risos> Como você mesmo falou. Oh, mas não, que eu... não, não, mas é verdade. Elas têm um perfil bem parecido, assim, né? Então elas são ela, assim, no escritório, ela é ela me dedicada, estuda bastante, né, corre atrás do que quer e, nossa, para mim é, é, oh. né, é dar continuidade naquilo que eu, nos 25 anos que eu tenho de, de profissão, eu construí. Então, pretendo que ela vá é, tomando frente das coisas e também para eu começar a viajar, conhecer a um Europa, essas Estados Unidos, quem dera, é tirar o pé um pouquinho, né? Claro, a gente ainda tem um ah, tempo né? aí de, de, de, de profissão pela frente, eu sei. Mas é, é uma transição normal, né e, acredito que... E quando chama você de, de... É isso, grão Fica muito brabo ou não? Olha, eu... Ou não tem essa a, coragem? A vida é assim, né, Luiz? <risos> <risos> a vida é assim, a gente tem que ir filhos para o mundo, né? Então, adianta, é que lá, os né? amigos são, né? Ah, o pessoal é. O pessoal, é, os, os amigos... Porque são... é pesado não tem... Né? É, não, já é, não é... chego <risos> mas os amigos é, é complicado. É, assim, é parte do jogo, né? Oh, nós falamos sobre família, né falamos sobre trabalho, falamos sobre tanta coisa e uma coisa que eu observo para mim nada não sei se para você assim é, tem muita coisa que eu vejo apiazada hoje ou as minhas filhas também se batendo correndo atrás a experiência traz pra gente essa hoje consegue resolver mais rápido as coisas sabe conciliar né eu lembro quando eu era mais pequeno eu era mais explosivo né? no início da minha carreira a tinha que fazer tudo no aqui agora depois eu vendo que a vida cara é mas tem que curtir a vida né é uma é uma viagem ela tem um começo ela tem um meio tem um fim e às vezes quando você só está chegando no fim, você vê que, poxa vida, por que eu não curti mais? Tem uma palestra que circula muito nas redes sociais do Sérgio Cortella, e ele fala assim, é, que quando uma pessoa está em estado terminal, chega para o médico e fala assim, ó oh, doutor, eu quero mais um dia de vida, porque eu quero ferrar a vida de alguém, quero sacanear alguém, quero dar um soco não sei o não. O cara quer mais meia hora de vida, mais um dia para abraçar alguém, dar um beijo para... E a tua profissão é uma profissão que lida nesses extremos, interesses, e o cara tá brigando por um interesse que de repente é transitório, passageiro. Como advogado, que dica que você dá para as pessoas, é, o que é importante, o que não é? É, é difícil você fazer esse, esse equilíbrio, né porque a vida realmente é, é um sopro. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer quando a gente sair daqui, né no próximo momento. É... Claro que todas as pessoas têm que buscar os seus direitos, né? A, a justiça está aí para isso, o advogado é um instrumento para essa finalidade. Nós somos apenas o meio, né? Nós somos uma profissão de meio, nós não damos resultado final, nós tentamos buscar os direitos das pessoas e defendê la Mas realmente, a vida, a vida tem que ser vivida é, com bastante entusiasmo, com plenitude, porque realmente a gente não vê... É, muitas vezes, como você disse, ter mais algum momento de vida para para gladiar ou para lutar, não vejo, não vejo motivo. Temos que saber pesar, né? saber dosar, não, não trabalhar porque a gente precisa, porque tem que ter o rendimento, tem que manter a nossa, a nossa família, temos que ter as coisas que a gente precisa, mas conseguir curtir esses momentos, curtir essa família, curtir os amigos, saber é, pesar essas duas coisas. Eu acho que, é, como advogado, eu diria que você tem que buscar seu direito, mas você tem que saber como fazer para que isso não ofenda ninguém, para que você não, também não se torne uma pessoa mesquinha, né? porque a vida está aí para ser vivida. É, falando um pouquinho agora da minha experiência como teu cliente, eu acho que é legal eu citar isso. Eu acho que você ter também pessoas em que você pode contar. Né? Eu já te liguei em situações, né? Ah, dele, agora, o é. que que eu faço? Né? Não, calma, espera, vamos ver, né? É. Acho que ter, Você ter também alguém que você possa trocar uma ideia, é. acho que é, é importante. importante né? é, é, a relação de confiança de cliente e advogado é, é grande, né? É grande. Tem, que ser, tem que ser alguém que você confia. Confia é. e que o cara sabe o que está falando também, né? Exato. Nada, me conta lá. É, Para quem quer bater um papo contigo, conversar com você, ter uma, uma situação lá que é uma ajuda, é, quais são as principais áreas em que você atua e onde que as pessoas te acham? As áreas do direito que eu citei ali, direito comercial, é, direito do consumidor, direito do trabalho, é, previdenciário, cível, família, essas áreas a gente é tudo. Né? Nosso escritório é na rua Felipe Schmidt 945, na sala 12, no edifício GB Júnior. Nosso telefone é o 3642-8703. Que é o WhatsApp também? O WhatsApp também. Então estamos à disposição aí. Né? Assim como você é nosso cliente, o Rio Manflamingos é nosso cliente, estamos abertos a. A todos. A, a todos é, aí. O que é da gente é a exposição. Meus amigos, nós vamos ficando por aqui, Nader. Foi um papo show de bola. Eu é acho que o pessoal de casa curtiu pra caramba. E a gente volta, talvez, nos próximos episódios, para tratar algum tema específico, Perfeito. falar sobre um tema... Ah, vamos falar sobre o tema X. Deixa aí nos comentários o que você gostaria que o Nader respondesse, qual o tema que você quer, uma opinião de um advogado, um profissional do direito. E aí a gente volta, com certeza, a bater um papo. Nader, sucesso a você, a Ana e toda a sua equipe lá. Eu sei que o trabalho não para e que precisar de nós à disposição da sempre. Da mesma forma, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos pela atenção e estou à disposição, sempre. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais informação.